Essa é uma caminhada à Serra do Padeiro, à Serra do Povo Tupinambá, numa perspectiva de levar solidariedade, levar esperança e dizer que a gente está junto na luta pela democratização da terra, na luta pela demarcação das terras indígenas e na luta pela demarcação dos povos quinambolas. Esse grande barulho que está sendo feito aí agora. Não é luta por terra, eles, os fazendeiros não querem terra, porque essas terras já estão tudo abandonadas. Então a terra é para reserva de valor e para proibir o povo ter terra, porque terra é poder. E deixar mão de obra barata nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora mesmo o, o ministro deu grande causa aí para não reintegrar as fazendas. Mas nós temos que estar de orelha em pé. É, consciente, porque também eles podem reverter, eles encontram vários argumentos. Desde 1500 eles estão encontrando argumentos para não entregar as terras indígenas, não entregar as terras quilombolas e não entregar as terras ao sem terra Tem quilombolas, companheiros do MST, companheiros do MLT, estudantes, movimento CETA, FETAG. Então tem vários movimentos, estamos unificando os movimentos nessa luta pela terra indígena. A gente está aqui hoje porque a gente fez uma jornada de agroecologia. Então a gente está aqui hoje porque a gente consegue compreender que a gente é mais quando a gente está junto. A gente não veio ajudar o A gente está vendo que aqui a parada está bem organizada e a gente se sente muito honrado de estar tá aqui. Obrigado. Nos ajudando a nos organizar, né? Here